E aí gente, outros muito bem-vindos É o Vigodonari, cara Hoje eu tô aqui, mano, empolgado novamente Pra trazer um videozinho de Clash Royale pra vocês E mano, é sério Tem uma missão aí que eu tô completando agora, né Vou completar agora em vídeo junto com vocês Mas eu tô doido pra ver qual que vai ser a próxima missão Que vai vir depois dessa que eu vou completar em vídeo Espero que esse baú mágico Que é a da missão de hoje Eu ganhe lendária, né mesmo Até vou cantar a musiquinha da lendária Lendária Meu Deus Depois desse micão que eu passei aqui em frente às câmeras, mano Vamos entrar aqui dentro do Clash Mas antes disso, desce aqui embaixo Deixa muito, muito like Vocês não estão dando muito like nos vídeos Eu sei disso, cara, tem muita gente que tá assistindo E esquece de deixar o like Ainda mais nessa fase que o Clash Royale tá aí dando uma baixada Muita gente tá parando de jogar e tudo mais Mano, quem gosta realmente de Clash Royale Apoia aí, vamos se ajudar Vamos unir forças para fazer esse negócio acontecer Quem sabe a Supercell aí dê novas notícias implemente coisas novas no jogo e negócio tudo mude. Mano, pode mudar, Clash Royale pode voltar a ser um jogão né? É um jogão já, mas pode Enfim, inovar muito mais E de qualquer jeito, nós youtubers estamos sempre tentando né, Caminhar conforme a maré Ou seja, o que vocês estão curtindo Muita gente está pedindo para me trazer Free Fire aqui no canal Talvez eu traga Free Fire, algum outro jogo Fortnite também, com Flays, com o pessoal Eu posso trazer sim, porque é como eu falei A gente tem que andar conforme vocês estão indo Conforme vocês vão guiando o barco Nós estamos juntos, nós vamos atrás E enfim, E Clash Royale até o momento É o foco do canal, isso pode mudar? Pode, mas por enquanto é, então deixa o like Se inscreve aí, tamo junto Bora pro game, seguinte ó, já tô aqui dentro do Clash e mano, olha só, minhas missões Falta completar esse presente diário Aqui, a gente já vai conseguir completar a missão do baú Mágico, que é um baú que eu espero muito Que venha lendária de graça, também temos O baú do clã pra abrir hoje, que faz tempo Que eu não vejo uma lendáriazinha no baú do clã, poderia ser Hoje, não é mesmo? E também mano, vindo aqui na Minha loja, olha só, duas lendárias Na loja, isso é muito legal Isso é meio difícil de acontecer e apareceu Aqui, não é difícil, mas logo vamos Acontece com tanta frequência, digamos assim, pelo menos comigo. Vamos começar, obviamente, abrindo aqui o baúzinho do clã pra ver se vem alguma coisa que preste 1620 de ouro. Muito bom. Três mosqueteiras, duas, três mosqueteiras, beleza? Goblins, bárbaros de elite, bola de fogo, beleza, foguetão na cabeça deles. ó, a Bárbaros, igual a é épica. Príncipe das trevas. Beleza, cara. Eu tô com receio de o Paulo no Príncipe das Trevas por um motivo. Eu acho que vai ser uma carta nerfada na próxima atualização do Clash. Eu não sei, mas eu acho que vai ser nerfada e eu tenho medo de upar ele. Eu acho que o meta atual, que é o Double Prince, vai sofrer bastante alteração no próximo meta, enfim, na próxima atualização do Clash Royale. Eu acho que vai sofrer bastante mudanças nessa história toda. Agora partiu, mano, coletar aqui esse presentinho diário pra nós desbloquearmos a nossa missão aqui do Balmagem. Beleza? Geminha, Torre de Bombas, mano, que ele ganha muito lendário no baú de Madeira? Eu acho que nunca ganhei lendário no Bolo de Madeira, é sério. Tem várias pessoas, enfim, parentes, amigos, inscritos, que ganham lendário no de madeira, mas eu nunca ganhei, mas beleza temos a nossa última esperança do vídeo de hoje, eu espero que esse baúzinho mágico venha lendária, meus amigos pelo amor de Deus, baúzinho mágico aberto aqui com um sucesso 1320 de ouro, beleza, bombardeiro espírito de fogo arete de batalha, beleza, mega servo aqui, morceguitos, não vai vir lendária, que tristeza, mano que tristeza, goblin com dardo e príncipe das trevas de novo, Haha <risos> É sério, mano, é... eu mereço eu mereço. Eu, pelo menos é uma carta que eu curto atualmente. Tô curtindo bastante. Ele tá sendo muito utilizado, como eu falei pra vocês. Mas eu queria muito o príncipe normal porque o príncipe das trevas eu já consigo colocar aí no nível 6. Eu já conseguia, mas o príncipe normal eu ainda não consigo colocar aí no nível 6. E falta apenas 3 cartinhas, mano. É muito pouco. Pelo amor de Deus, super céu. Pelo amor de Deus. Vem o baúzinho de ouro aqui, né? Vamos ter que completar as missãozinhas. Aí a gente vai conseguir ver o que vem depois desse baú de ouro. Já que a missão é batalhar aqui, bora batalhar aqui na primeira partida, mano. Tamo jogando contra o I Locker. Beleza, é nível 10, aí locker, vamos ver como que vai funcionar essa parada aqui, esse negócio. Beleza, nível 10. Vamos com tudo, hein? Vou começar coletando, coletando elixir aqui na partida, na arena. E tranquilo, cara. Nível 10 ainda tá vindo de Golem. Golemzão cabeloso. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou vir de Golem aqui atrás também. Eu, eu não sei se seria uma boa, mas pelo menos eu vou conseguir tancar as cartas que eu vou usar pra defender o, o, o combo dele. E ele só tacou Golem até agora. Eu tô com o um coletor de elixir em campo. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, querido? É, é um nível 10 bem farjudo, tá ligado? Bem farjudo, porque... <risos> é, eu nunca puxei, eu nunca puxei. Eu não vou puxar porque eu não sei puxar aqui. Beleza, beleza, beleza pura. Puxa aqui, Puxa aqui, zapzinho, tô aqui E a gente vai conseguir dar um daninho ali, mano Beleza, beleza, dando daninho ali Tá tudo certo, tá tudo certo Beleza, beleza, beleza pura Ah, mano, pelo amor de Deus, o bateu, mano Bateu, se a gente conseguir levar essa torre, ai, que delícia Que delícia, vamos conseguir levar a torre Quase conseguimos levar a torre dele lá Tá valendo, bora coletar Botar mais um coletor de lixeira aqui em campo Né, esse BB Dragon aí, eu acho que nem precisava, mano Pelo amor de Deus, mano. ele vai jogar pra empate Eu não acredito nisso Ai Vamos ver se a gente consegue aqui completar essa missão. Estou jogando contra o Tom Knight. Beleza, cara. Beleza, mano. Nível 12. Já bate um sustinho aqui. Já dá uma agonia no coração. Mas tranquilo, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra esse nível 12 aqui. O cara começou ali com o executor dele nível 7. Beleza. Na maciota, tudo relax por enquanto. Vou vir aqui de príncipe das trevas. E vamos ver. O que, que você vai tacar mais aí? Beleza, beleza, beleza, beleza pura. Tranquilo, sem problemas. Ai, cara, já tá gastando aí, tornadinho. Pra que é desnecessário? Isso é desnecessário, cara. Nem precisava. Tá, agora eu vou, eu, eu vou colocar isso aqui aqui e vou ignorar esses espíritos de fogo. Eu sei que não é uma boa ignorar o espírito de fogo e tudo mais, porque o espírito de fogo é uma carta que dá muito dano. Mas esse cara, nossa, eu, eu vou, eu vou sofrer nessa partida. Eu já tô vendo. Pra que gastar tanto ele tira assim? Cara louco, nem tem necessidade disso, meu Jesus. Caramba, velho. Vou começar aqui com o um golem de trás e tranquilo, mano. Vamos vir aqui desse lado de cá mesmo, deixa o espírito de fogo bater ali, vamos fazer o nosso combo aqui. Eu só espero que o cara, o cara, tenha executor e tornado. Isso vai incomodar um pouco, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente pode tentar fazer. Espírito de fogo é, é uma carta roubada, né, mano? É uma carta roubada, né, mano? Isso me dá muita raiva. Vocês não têm noção quanto quanta raiva me dá jogar com os caras assim, mano. Jogar com os caras assim. Beleza, por enquanto tá bom aqui. A gente conseguiu dar jeito aqui de levar a torre dele, mano. Eu fiquei muito em silêncio aqui, porque eu tava preocupado aqui na partida. Mas, por incrível que pareça, vou tacar um zapzinho aqui e... Já era, mano. Perdeu, mano. Eu, eu tava muito bravo. É sério, é, é sério. Eu tava muito bravo nessa partida, porque o cara veio com deck muito chato contra a gente, mas beleza, tranquilo, conseguimos aqui a nossa primeira vitória. Eu tenho certeza que eu vou fazer um monte de corte nessa partida, mas tá valendo. Agora vamos jogar contra o Ivan do Clash Gal. Beleza, mano, beleza. Nível 11, né, que nem aquele nível 12 chato que a gente acabou de jogar. Foi sofrido, mas conseguimos ganhar aqui. Daquizão de gole e monstro, mano, é sucesso, entendeu? É sucesso, o cara já veio de foguetão na nossa cabeça, tranquilo. Beleza, e o foguetão dele já deu dano na nossa torre. Isso não foi bom, nem um pouco bom, na verdade, mas beleza. Beleza? Vamos ver o que o Ivan, né? Além do seu foguetão, que que ele vai preparar pra gente, esse queridinho, mano? Esse queridinho aqui. A gente já foi. Vo... Ai, bandida! Bandida, eu uso o príncipe das trevas. Vamos ver o que tu vai vir além da bandida. O que, que será o deck desse cara? Foguetão. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Beleza, bora puxar aqui esse príncipe. Esse Príncipe zote zap... Ai, mano. Caramba. Zapzinho saiu atrasado. Vocês viram que o zapzinho saiu atrasado. Eu não poderia ter tomado esse dano. Mas, beleza, cara. Não tem muito que eu posso fazer. O lance é tomar dano aqui mesmo e já era. E o cara tá na vantagem por enquanto aqui. Mas, a gente não pode esquecer que a gente tá com um deck pesado de gole. Ou seja, quando a gente conseguir mandar o nosso combo e o combo ser aquele sucessão mesmo, aí gera pro cara. Aí gera pro cara. O problema é que o deck do cara é um deck super rápido. É um deck de Double Prince também, só que um deck que usa Mago Elétrico e Bandida. Vai incomodar um pouco? Vai incomodar um pouco. Mas vamos ver se ele vai ignorar aqui o nosso fogueiro. Ai, ah, não ignorou, mano? Caramba, velho. E eu poderia ter atacado no outro lado. É, essa partida aqui eu comecei mal, eu comecei ruim, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Não é o fim da picada, não é o fim do o negócio. A gente, vai, a, gente vai dar, a gente vai dar jeito. A gente vai dar jeito. Eu vou ignorar ali eu vou montar o um meu combo. Do lado de cá. Então assim ó Já era Já era Beleza Ele deu bastante dano ali Tranquilo Tudo bem Normal A gente sabia que ele ia dar dano Mas agora que é dobro de elixir O negócio melhora pra gente Porque Enfim nós temos um deck aqui aéreo Tal Calma aí Calma aí Puxa tudo com tornado Puxa tudo com tornado Puxa tudo com tornado Zapzinho aqui mano Zapzinho Só pra, pra acabar com a festa Desse, desse nosso querido Deixa eu tacar isso aqui, aqui Calma aí Beleza, se a gente conseguir mandar muito dano Nossa, a gente vai dar muito dano agora, é sério Vamos dar muito dano lá naquela torre, eu acho que a gente vai levar a torre Pelo visto sim, levamos a torre Tranquilo, né, tá, tá de boa Tá de boa, agora bora fazer o seguinte eu Vou tacar o meu coisa aqui Esse aqui é aqui, calma aí, calma aí, ai, pelo amor de Deus Príncipezinhos, príncipezinhos Beleza, por enquanto tá suave Tá suave, por enquanto tá de boas Eu vou fazer o seguinte, vou tacar o um meu golem Aqui Beleza, vem pra cá com o golem Vem aqui com isso aqui Beleza Zap aqui E eu acho que o foguetão, será que o foguetão do cara leva? Eu acho que leva, beleza Já vamos partir pra outra coroa aqui, porque ele gastou elixir Ele teve que gastar elixir, teve que se manobrar ali Mas tranquilo, mano Eu acho meio difícil agora dar bom pra ele Porque a gente vai fazer o seguinte, aqui é vamos puxar tudo pra cá Com isso aqui, se eu tivesse zapzinho agora Seria uma boa Seria, seria uma boa Mas a gente vai levar aqui contra o Ivan Eu me distorci toda a partida, mano, né? sério. é sério É que eu não tô jogando tão bem com esse deck aqui Na verdade eu tô jogando bem É que eu não tô jogando tanto Clash Ali Aí eu tô meio destreinado Mas beleza, conseguimos aqui mais uma vitória Então foi isso o vídeo de hoje, gente Espero que você tenha gostado, cara Jogamos algumas partidas aí Tentei pegar lendário no vídeo de hoje Não consegui abrindo o baúzinho mágico, né, mano? Meio difícil Mas enfim, de graça tá valendo ver algumas cartas aí no baú das missões Eu tô louco pra ver, mano Que baúzinho que vai vir depois depois desse. É sério, espero que você tenha gostado não esquece de entupir, de like, de se inscrever no canal e também passar no meu Instagram, arroba jvv, me acompanha apoiar. é nóis, tamo junto um beijo no coração de cada um e valeu!